da pitu. Meu mano, você sabe que eu cheguei. Abaixei para poder pegar seu talento, mas eu nasci. Ah, oh. Você abaixou porque você tá morto. Sabe por que você se abaixou? Essa sua zona de conforto vai pagar minha passagem pra eu voltar pro meu estado. Relaxa, a Aldeia, faz isso eu também sou valorizado. Oh, oh, oh, oh. Meu Não precisa não, sua rima é vagabunda, você vai voltar voando com 35 que eu vou largar na tua bunda. Como que agora você fala besteira? Acho que é seu lazer quando é na segunda-feira, tu fica de gracinha e eu dou a vida em cima da batida, porque pra você é mais um aldeia, sendo que pra mim é um de difícil. Que não proceder. A aldeia não muda sua vida nacional também não, quem muda ela pode ser. BOL! Desculpa que eu vou dizer, vou só pegar a visão, que agora eu Seis anos de corre, caralho Seis anos de corre, caralho Johnny, concordo Eu tô rimando desde 2016 Você que não tava olhando Seis anos de corre, caralho Que ele tá na rua Seis anos de corre Pra ganhar do Johnny Por que você não tenta mandar uma rima sua Não, mano, você não chegando, meus pais Seis anos de corre Seis anos de corre, não vale gás Pode crer, seis anos Você disse pra eu mandar uma rima que não seja sua Só que tudo da Terra da Pitu Responde, pau no cu, essa rima é tua Na faixa do teu som! Oh! Oh! É é as que eu sou inteligente Vai perder pro Johnny Que tem 300 gente Tá balançando Aqui no repente A dúvida é o que? É o que eu achei pela frente Quer falar que do meu traje Vai ficar no quase Tá achando que passar de fase Acabou contigo Sem caô Quer falar do tanque Uma batalha que você nunca pisou É, já pisei sim E cê não lembra Eu rimei com o choice Mas o Jota te desmembra Não é o The Voice Mas eu chego aqui na rima Cê tá reclamando Porque você não tem a ginga Isso é um Bap Eu faço na hora É um com rap você decora É break, gafete, é dança, é lean e se você não dança a culpa não é minha É claro que eu danço, você que escuta tá pela na visão Fala que eu não danço, do um passeio E você vai me ver dançando lá em cima do seu paixão. Foi uma rima só, você falou do Joyce, Mas você vai se fuder Você foi no tanque, você batalhou com o choice Mas até o pai dele tem mais visão do que você O que você falou? Vou voltar a rimar, porque essa geração ainda faz a rima rara. Passou cinco anos e seis anos e o Johnny só consegue mandar rima da família de outros caras. O que você mudou? Ainda é o mesmo. O que você mudou? Você tá no jogo. Foda-se se vou. Cê é o pai do Choice, não é o nego drama. Mas eu vou tacar fogo. Mate, vale o bode novo. Ah, tá dando onda, foi tacar Ficou presão no micro Vai tá com o Johnny, por isso que não vai ter vexame. Eu sou Gabriel Medina quando eu faço a sua rima. Cê surfe microonda já eu é o de tsunami. Ah, vai fumar um pipe. Cê tá querendo mesmo é surfar do hype. Porque você é um idiota. Orochi tá sentindo o cheiro da sua derrota lá da RJ. Aí, fala que eu tô como profano, Mas não tá suave porque eu já tô insano. Sua rima é velha, não sem blante. E tá mais antiga do que o voo do almirante. Ia. Já vou começar degolando esse otário, porque rima é o meu trabalho. Hoje, Johnny, cê vai se fuder, porque contra o dopre eu mando pra casa do caralho. E não importa, não tem problema, porque eu vou falar que agora hoje vai tomar no cu. Ha, cê viu que hoje tava chovendo e nublado, mas se fudeu que hoje o tempo fecha pra tu. Ha, não, adianta, não tem problema, a gente te janta, a minha carne é o que me alimenta. Você vai ficar com essa cara de panguão E vai tomar um pau, chora no canto, cuzão uh! Ah, cê é fraco E aí, já começou a manjar meu saco? Uh! Uh, uh, uh, uh. Esse é o bagulho aqui você então, você falou que o tempo vai fechar Ele fechou e melhorou, você que não pegou a visão Porque você não sabe qual é o tempo Você não pegou a visão da previsão Você falou vários versos, era quatro versos Você rimou oito, tá panguando O pangou também, ele também Mas não tô nem aí que eu vou seguir te machucando. Sem <risos> maldade, vou Fazer a rima com muita criatividade Até porque esse é o meu proceder De saco, já tô de saco cheio de rima clichê oh. Ah, de rima clichê, eu tô de saco cheio de bater em você oh. ah, Meu mano cresce, é bigode fininho, é bigode que desaparece Rimas oh. ah, ah, ah, ah, ah, ah. em mais de três, dois, um, oh. Finil, porque a gente é da quebrada Se fosse grande a gente era canalha Sabe por que ele tá na régua vacilão Que o bigode é na trena Diferente da... Postura, pessoal. Perdeu a rima Perdeu a métrica Perdeu a disciplina Você perdeu na frente do povo Qual foi, do Preta, olhando o meu saco de novo? Eu gosto de mulher e não gosto de papo de puto, sou da favela. Vou arrancar essa porra e vou enfiar na sua goela. Eu quero desse jeito. E mesmo se não gostasse, aqui não tem preconceito. Mas você sabe que a rima continua com essa cara, eu acho que você quer enfiar na sua. Tô nem me se Você vai tentar, mas vai cair. Paputa puta que o pariu, esse aqui é o Yongqiu, o mais vice do Brasil. Vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, oh. <tos> <tos> vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, vici, o cara nem fugou raxixe, mas já travou no lance, ele tá bicho, bicho, bicho. O Johnny, Deus, um <risos> Pô, que tem problema de ser visto no Brasil? Chegar na competição que o Johnny nunca conseguiu. <risos> <Matos> nunca <Não> tá conseguiu, mas puta que o pariu. <risos> Missi, missi, missi, missi, missi. Eu não sou missi, missi, missi, missi. E cê falou que eu sou vice, vice, vice, vice. Só que nessa batalha é sem lembrete, breite, breite. Que eu tô sapateando com a sua cara de tapete. Essa aqui é a parada, então tu vai sair mancando. Que a minha cara é esburacada. Que agora eu vou batendo, não pega nada Qual que é o problema, sua cara sem esburacada Hoje eu tô com procimento, a rua tá pavimentada oh! Mas você é um vacilão, só que é da prefeitura Nunca acaba a construção oh! Eu só caminho, quer consertar minha cara, me empresta esse tijolinho oh! Tijolinho, vai se fuder, falou de tijolinho retardado aqui é você oh! Vai Porque eu acho que você tá louco Me chame de construção pra amassar o cara de reboco oh! ah, A cara dele também tá enorme Não tá ligado a oh! Tá achando que tá bacana Ouro legal não é da Uruguaiana oh! é da... O bagulho é falso, não é uruguaiana, é 25 de março. Johnny te destrói. Tá colorido e paga de playboy, tá esquisito meu mano esse look. Tá achando que é 2016 e virou look Vai tomar no cu e vai voltar pra cara de. Então vamos. Que sou ideal, Luke, ou seu incompetente? Não, o, o filhote de pombo na minha frente. Sabe que você é Filhote de pombo, só cai em cabeça dos outros. Não passa nada de bom na sua autoestima. Por isso que hoje você não tem disciplina. Ficou desanimado 30 segundos na autoestima. Não sabe fazer mais do que do acima. Aí não tem como, você não tem construção. Só sabe zoar a aparência do irmão. O olho é falso sim, e você percebeu. Só que eu orgulho, porque ele é falso, mas é meu. Você. O Johnny, vou explicar de novo Agora eu vou rimando e eu tô na frente do povo Que eu vendi no ferro velho pra comprar meu ouro novo Esse aqui é o Johnny, vou explicar para vocês Tudo que você já faz, o Orochi já fez Aquilo que você faz, o 90 já fez Não é? MC é um cdmp 3 Meu mano, você só tá reproduzindo Percebo na batalha, você não tá evoluindo Aí meu mano, é improvisada A sua cara é pra fora Até agora eu não falei nada Meu mano, eu tenho talento Alguém fica pro Johnny que minha cara é feia Mas não é pra dentro Mano, eu vou bater em você Há anos dizem que você é feio e você vai se fuder Por isso meu mano, você não veio O meu mérito em anos é a punchline O seu é só ser feio oh! Em 3, 2, 1 yeah! O meu mérito não é só ser feio, o seu é assustar os alunos na hora do recreio, é! cê tá fangono, dente O bafo que até os dentes tá esquivando é! E aí? Mas você tá ligado que eu sou Johnny MC Mas você sabe que me arrimete a rata Se fosse pra bom, pagava latim Pagava a conta de casa oh! Falsificado, você tá ligado? Você sai amassado. Aê, meu mano, sabe que eu sou inteligente, foi vender latinha, então por que que você não vendeu só corrente? Oh! Toma de latinha! <risos> Terceiro roda eu tô